Hoje eu vou explicar qual é a diferença entre espiritualidade e religiosidade. A espiritualidade é aquele movimento de transcendência que uma pessoa costuma ter, por exemplo, quando ela está buscando a Deus. E é por isso que a gente pode dizer que esse é um movimento de dentro para fora. Por outro lado, a religiosidade costuma estar mais associada com alguma coisa que vem de fora para dentro. Quem costuma incentivar a religiosidade são as instituições religiosas. E elas fazem isso por intermédio de campanhas, rituais, uma cultura imposta de fora para dentro. Algumas pessoas ainda costumam dizer que a religiosidade pode ser extrínseca ou intrínseca. E ela vai ser extrínseca nesse caso de pessoas mais imaturas que ficam procurando lugares religiosos para frequentar. Já a religiosidade intrínseca está mais relacionada com a espiritualidade. E para evitar que as coisas fiquem misturadas demais, Sempre quando eu me referi à religiosidade, eu estou me referindo à religiosidade extrínseca, aquela que é imposta pelos dominadores do rebanho de Cristo. E a gente não encontra essas lideranças somente nas instituições religiosas, ou seja, nas igrejas, como também nas escolas e nas próprias instituições governamentais. E esse assunto acaba causando uma certa confusão entre algumas pessoas, porque elas pensam que, por exemplo, a Rede Dispensar dos Apriscos acaba se colocando contra a religião das pessoas. Mas, particularmente, eu não vejo nenhum problema que você tenha a sua religião, contanto que a sua religião não venha querer negar a religião dos outros, ou ainda que a sua religião não venha fazer com que as pessoas que não têm uma religião declarada se sintam obrigadas a pensar como você. E quem sou eu para proibir que você tenha uma religião ou a sua própria cultura? E entenda que eu não criei esse vídeo para proibir qualquer uma dessas coisas, mas também não estou incentivando. E se existe algum incentivo que eu queira fazer, esse é um incentivo para promover a cultura livre. E a gente pode dizer que esse movimento de cultura livre se opõe ao movimento de propriedade. Por exemplo, existem cristãos que pensam que a Bíblia é um instrumento sagrado que pertence à visão deles. E para essas pessoas de mente mais fechada, eu não tenho autorização, por exemplo, para poder fazer anotações na Bíblia, nem para poder utilizá-la como calço, nem para jogar no chão ou mesmo queimar. Um outro símbolo que a gente poderia citar é a cruz. Algumas pessoas acreditam que a cruz é um símbolo exclusivamente cristão. Mas se você for analisar com calma na história, você vai se dar conta que os católicos romanos roubaram essa simbologia dos babilônicos. Porque na verdade o símbolo da cruz é o T de Tamuz. E aí pensa comigo, não faz sentido que eu defenda um símbolo como se fosse a nossa propriedade, sendo que eu roubei ela de outra religião. Enfim, eu espero que essa palavra tenha contribuído para que você possa desenvolver mais a sua espiritualidade e também para que você fique mais atento nesse conceito de formação de uma cultura livre. E se você se interessou por entender melhor qual é a diferença entre religião e o reino de Deus, então dá uma olhadinha nesse vídeo aqui e a gente se vê nas próximas palavras. Falou!